Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Misel Martins falando, estamos aqui no Robo Freedom Pro mais gerenciador, ok? E hoje estamos com um resultado fantástico aí, só hoje, só hoje de R$ 51,21, tá bom? Período personalizado, hoje, tá? Hoje é dia 26, Eu vou colocar ok, você vai ver que realmente é esse resultado. Vou mostrar a data mesmo aqui no meu computador, 26 de 11 de 2020, 5 e 46 da tarde, tá bom? Estamos operando aí em conta real, conta real com uma banca aí de... A mostrar para vocês aqui a banca também, como uma banca de 4K, tá bom? 4K e hoje já com um pouquinho de lucro. Então, de forma fantástica, estamos operando aí com o Freedom Pro. Estamos em promoção Black Friday, ok? Veja a descrição desse vídeo, aperte o botão abaixo e confira conosco. Chame-nos, ok? No Facebook, veja o nosso perfil e venha conhecer também o Freedom Pro.